Olá. Vamos viver bem a quaresma. Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Fazer jejum e abstinência de carne e ir à missa e quarta-feira de cinzas. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.